Hoje o nosso bate-papo é aqui no município Rio-Negrense com Adriano Fernandes. Ele é professor de acordeão ou gaita como nós conhecemos aqui no nosso sul do Brasil. Faz mais ou menos uns 10 anos que eu trabalho com acordeão, né? que eu lido com acordeão. Né? Isso contando desde a época que eu iniciei os meus estudos. né? Mas assim, uns dois anos depois que eu comecei a estudar, eu já comecei a lecionar para alguns alunos né? e e foi se encaminhando desse jeito né as coisas foram trazendo assim para puxando para a aula para a banda né e foi mais ou menos assim sabe que você também já fez parte de conjunto de banda antes de ser um professor ou era paralelo na verdade eu, eu trabalhava com os dois trabalho paralelo né então tipo assim é, eu tocava em bandas e também lecionava sabe e foi se encaminhando desse jeito sabe como é que funciona esse dia a dia? As pessoas que têm esse interesse em se tornar aí um bom gaiteiro, qual é o procedimento? Bom, eu sempre recomendo para todo mundo né, que quer iniciar com acordeon né que pegue e busque um bom professor. né Isso Vamos dizer, em qualquer qualquer área que você for de fazer na tua vida você tem que buscar alguém para te mostrar o caminho né hoje tem muitas é, tem muito vídeo no YouTube ali coisas é gratuito né que são bom mas quando o aluno está iniciando que não tem um passo a passo correto é, é se torna difícil porque a vez ele vai lá ele quer tocar algo mais difícil mas não consegue ali acaba se frustrando né e o professor ele gera o passo a passo para o aluno né então, esse é o caminho inicial para quem quer começar, sabe? A gaita, para você, claro, é uma profissão. Tem pessoas que certo, vão vir vão, vão te procurar para aprender, para ser aquela distração, para tocar o final de semana. De qualquer maneira, você está à disposição. Sim, tem muita gente que me procura né, porque quer... A tipo, um, a aprender algo, um instrumento ali, tanto para exercitar o, cére o cérebro, né? Como tem pessoas mais de idade, né? E também tem pessoas que buscam, assim, só para tocar naquele fim de semana, em churrasco, com a família, né? E aquele que quer realmente se tornar um profissional, né? Eu ensino de qualquer maneira a, o estilo que a pessoa quiser, né? Ela, basta ela vir buscar e me explicar para que que ela quer, né? a gente vai trabalhar naquele sentido, né? Então ela quer ser profissional, o estudo vai ser diferente, né? Ela quer tocar num churrasco fim de semana, a gente vai pular algumas etapas ali para ela só realmente é, ir tocando com a família dessa forma, sabe? É importante que o aluno sempre me, me chame, né? Para a gente combinar o melhor horário, tanto para ele quanto para mim, né? Porque eu já tenho alguns alunos, né? E... De acordo com com os horários disponíveis, eu posso atender também. As pessoas acham muito difícil, né? Você aprender alguma coisa, assim, algo novo, né? Como o um acordeão Eles acham, pô, aquela botãoeira ali, o que, que eu vou fazer com aquilo ali, né? Então, assim, eu, eu sempre digo, né? É, tudo que você vai começar no início tem um certo grau de dificuldade. Mas basta você começar e dar o primeiro passo, né? Que você vai ver ali de acordo. Você aprendeu uma primeira música, isso ali vai ter dando mais motivação, aprender mais uma daqui uns dias você está tocando um churrasco já está alegrando a família e quando vê você se realizou né? naquele sonho, então se você tem um sonho corra atrás que você vai conseguir